Vit Maria, quem tá chamando o Enzo aqui? Vit Maria. Ahhhh! Talvez... Salve, eu levava três anos. Tá o quê no bagulho? Eu uh, três anos. Três anos? Não, você tem três, eu tenho... Tenho três anos. Tem dois. <risos> Mentira, a mãe tá mentindo, pai. Ah, ah, pai mais novo tá que o neném. Mentira! Igual aconteceu. De... Me ajuda. Sofia, Sofia. Eu não vou falar besteira, vai Olha. Cada um? Oi. Vai, vai tá correr, né? não? Relaxa, não tava passando essa ponte, não. Eu tava segurando. Né, Sofia? Dessa vez a Sofia vai cada aparecer um, mais, viu? Né? Bruno, se liga, Bruno. Coloquei, cada um? O que, que foi? O que foi, neném? Meu dedito do meu olho. Por que você fez isso? foi sem querer? Hã? foi sem Não querer. Não quero. Não quero. Mas tá difícil. Não Nossa, engraçado. Tô viciado nesse jogo aqui, mano. Eu tô Top, esse jogo. Tô. Joga. Eu esqueci de fazer compra. Esqueci? Pode né? Tá? Pode deixar que eu esqueça. Pai! Caraca, Simone. Vai encher a cara é mesmo, hein? Vai é pra mim? Tá doido? Nem Bebo, a gente veio para fazer a compra do final do ano, tá levando só é de boa até agora. Não é pra mim não, filho. Hã? Nem bebo. Isso é bom. Isso Aí é bom. Ele mandou trocar, mandou pegar cinco ah, lá. caraca, você Sim. deve estar passado, hein, É, É, filho bêbado de Red Bull. Eu falei, a gente veio pra fazer a compra no final do ano, aí já tá fazendo o que? Ah, Já tá compramos duas crianças, já. Já compramos duas crianças. Ah, mas... Não, até que não sobrou não, viu, amor? Sobrou as não, eu que eu levei. Não, dois dias ainda ficou Ah, Deus. O objetivo é o quê? Qual que é o objetivo? O objetivo? É, é, é tem comprar é o um objetivo. frango ali despenar. De Talvez a frente tenha igual o, de, o outro que a gente comprou outra vez. Nós compramos Sofia no celular. A Sininho faz isso quando? Quando será que ela faz isso, hein? É as comemorativas. A Sininho tá... A Sininho, gorpa. Quando vê alguém. Eu só não vou falar nome. Não pode falar nome, né? Não, o nome depois processo. É pra casa, nós dá uma geral lá atrás. Já abre um refrigo. E aí, gente, Amanda, a gente vai fazer o que amanhã? Ele desligou de novo. Vou deixar no saco. Falar o punaguinho. <risos> Ó, oh, eu, mim, eu coloquei dois lugares, Não, tá tem esse daqui no Guarujá e tem esse daqui. Eu coloquei, Hoje ele cobra de 180, 180 mas tipo 180 por noite. Aí ele tem um aí tipo eu coloquei um sábado, um sábado e o um domingo. Aí ele deu tipo, cento e 200 reais mais ou menos. É uma, um dia e uma noite, na verdade. É, dois dias Bora e uma noite. É um rolezinho, né? É, tá bom, né? Pera aí, vou te dar. A internet aqui tá muito ruim, só deu certo jogar esse joguinho aqui que ele é curte do carrinho. Não sei o nome dele, mas ele joga muito. É é um as compras continuam. Sim, mas tem muito produto. E fechar um sábado, entendeu? Fala assim, eu ó, é não sábado tem gente aqui. Pra respirar, é que o problema é que quando o William fala esses bagulho aqui, a gente fica tipo, não, vai fechar, vai, vai fechar. Chega janeiro, guia. A gente não vai. Mas não mesmo. é, ó, eu vou defender, eu vou fazer uma defesa em questão a isso. É porque assim, ó, a gente combina no começo do ano que vai fazer alguma coisa no final. Só que durante o ano a gente faz, faz, faz, um monte de coisa. E quando vai fazer o que a gente combinou, já não tem dinheiro pra fazer. Já gastou tudo. filho? <risos> é, é dessa e vez... Filho, é... setup, câmera... Não, nem vem. Nem envolve, porque a câmera eu terminei de pagar esse ano, tá? Ah, que a Amanda tem medo, mas eu, a gente tava falando de fazer um rolê de cruzeiro. Mas ela falou, não, a gente não faz, porque eu não tenho medo, não gosto. Ah, isso é aquilo. e aquilo. Hã? Morro é, voando, do que é. na água. Para, Simone, ah, você não vou... tem coragem de ah, fazer, fazer um cruzeiro, não? Não. não. Lógico que é. quê? É. Fala aí, William. O bagulho é um É um. É um... Ô, <risos> Sofia. Eu acho que ninguém vai entender essa não. Eu não. Fiz um bolo. Fiz um brownie. Brown, um brownie. O é que, que é isso? Feita... Brownie. Bolo. É. é um bolo. Só que, é diferente. Só que ele fica gostoso com amendoim, amêndoas, é... tá sendo parado. Ele é aquele fininho, sabe? É. Ele hum. é chocolate bem fininho, bem grosso, Bem escuro. Bem, bem gostoso. Fininho. Pra quem nunca fez, fica bom, filho É, tipo a Amanda, a Amanda faz tanta coisa a Primeira vez, fica tão bom, né, irmão? Fica um o milho em rede nacional? Não, não tô falando ah, Pelo menos meu ovo não fica... <risos> não, não é aqui Frito o ovo sai mole. <risos> Posso a receita? Oche, não, deu. <risos> <não> <risos> cala a boca, nem não. não. Olha, você, receita da mãe dela e ela me dá a receita? Acho que hum. A ela faz esses nomes pra vender, né? É mole. O quê? Lá em casa ele fala Vamos falar mal do Alex. Vai, o Alex é legal falar mal. Fala, fala mal do ah, do não, Alex. mano. O Alex é... é louco, dá Gente não, boa mano. demais, Alex. muito gente boa. Eu fico até triste quando eu não vejo ele. É, isso, isso. Final de semana, ele esquece que nós existe. É do Luiz, velho, amanhã é a a ah, mais do Luiz. Tá. É real, mano. é, é, é real. Não pode esquecer. É Helmand. pote de 5 litros, não pode ser menos, não. Não, olha aqui, eu paguei 430 nessa bermuda. Dessas. Olha aqui ó, que eu fiz na mas bermuda. Só passou o esmalte aqui, ó. É só passar removedor. Olha aqui, Amanda, ó, fiz a unha dela. Ih, já tirou. Ai, olho. meu Deus. Ele tá fazendo a unha da menina. Isso é um esmaltinho só que eu comprei pra tá ela. fazendo a unha? Que Mostra a a unha. Mostra deixa que você fez. Ver. Ai, meu Deus, é base. É base. É né? Mentira, deixa eu ver. Cadê o helicóptero? Ó, oh, achei. Você achou um helicóptero, mano? Eu não consigo. Mas não dá para subir, tem que comprar ele. Você tá conseguindo ganhar? Maria. Que? A gente, é como é rico, a gente opina. Pra mais barato Comer né? rico não, come muita bolacha Enquanto não acabar, não para de comer Nada a ver É sim Quem falou isso? Você, todo café que você vai tomar, você come uma Uma bolacha? E uma inteira Uma só Um saco inteiro Mentira Oh, olha quem aí. fala, olha o Ilha aqui, ó. Com suco, não, isso O passado é, é hoje, hoje, ó. Natural. Quem saiu com a Simone hoje no rolê na Matheu Beiarini? Puta merda, acabou shortinho. o dinheiro do Ilha. Shortinho. Acabou o dinheiro do Ilha. Mentira que eu não saí com shortinho. Acabou. Sei, não. Acabou o dinheiro do Ilha. Tradução, Ficou duro. Que eu falar. Tenho seis reais no bolso tinha lá em casa, né amor? Seis? É. Ih, hum, acabou Ai. o dinheiro do cartão. Acabou cartão? o crédito do cartão. Cartão, coitado, tá tudo bloqueado. Acho melhor parar de gastar esse cartão, senão já deram não vai pra praia nenhuma. Ah, mas o cara deve pro Ilha, então abrir. é muita grana, né, Ilha? Ah, é muita grana. Tá acabando. Tem muito Tem dinheiro mais. aí. Mas não deixa ele fazer. Não costuma é. desse jeito, é. ó, pode isso, se ó, tiver duro. Isso é creme. Não, foi isso foi. é creme. Hein? Não, embaçado você não pode Sofia, abrir, é duro. Isso é cremenosa. É <risos> uma batata. Temos batata. Valeu, mano. Obrigado. Valeu mesmo, hein? Aí, William, isso é um bom sinal, ó. Ê, caralho, tá vai ter janta em, em casa. vai ter janta em casa. Só peste. Vai ter gente em casa, caramba. Rapaz, eu tô muito feliz hoje, mano. Vai ter batata pra comer em casa, com arroz e arroz. Tem gente que não tem nada. Chupa. Chupa. Ah. Vamos levar um? Quatro unidades, sai isso aqui ou sai isso aqui? Ai, é por unidade. É, mas só que é o... Não, mano, vem não, um monte dentro, mano. Não, mano, não viaja, é, ó. ó. É saco, um desse. Saco com 4, sai 42. O quê? Caixa. Caixa, Amanda. Caixa, aí é caixa. Será, mano? É a caixa, eu Não é, viaja, é você é doido? Eu... É a caixa. Aí, ver, esse é daí corrente. é... Não, é, mano. Isso daqui é 2 um, é e pouco, ou três e pouco no... Ai, é por... Pode olhar. Aqui tá escrito, ó. Hum, tá ó, a caixa fechada no caso, quatro. isso daí é o saquinho, o saquinho vem quantos quatro dentro? Saquinho. Não, vem mais. Vem quatro. Se chegar lá, for 42 pau, você vai tomar uma caixa. É cara. só tirar. Vale, Se for 40, tira. É bom, de quer é. Aí então, você pega não, ali não, o, o mais fino, você tem mais gelo. Então, que é esse? 50 merréis. R$50,00 Você dá reais com... Com, álcool. com álcool, temperado Esse é verde, esse daí é o que deve ser o valor é Ó, esse tem temperado já Mas, ah, Simone, o tamanho nem sempre é, é que significa que é o trampo. às vezes é só gelo Azeite e ervas isso aí E esse é maconheiro, deixa quieto então, então, qual, qual, qual, qual, É, Esse é, é, é, claro. é o fino, esse é o mais mais ou menos fino o, como fomos abandonados e você no jogo ainda, né? Você já pegou moeda? Não, eu já ganhei já ganhei tanta moeda. <risos> Tem três. Quantas? Vixe que Maria tá lá. Ó, ó. Quantas moedas que você ganhou? Ficha Maria. É o mapa? Meu, você comprou o carro. Meu Deus do céu! Comprei o um carro! Pode ser, né? Peguei o É... Que delícia. Doença, como? Pode ver, não tô falando que é ruim. Fala. Você não come ovo. Tá falando que o ovo tá suprindo a necessidade das carnes. Obrigatoriamente. Por isso, manter vontade. Não é, porque assim, ó, tem gente que tá acostumada a fazer churrasco no final do ano e tal, só no começo. Mas, mano, tá muito caro, velho. A carne tá muito cara. E a gente viu uma, uma pesquisa que falou que o ovo tá suprindo a necessidade dos. Nutrientes, né, mano E a carne dá, então Eu não Tome como ovo. Ovo. Eu não como ovo, mas Tome ovo Ai, Uva passas Frango é, só dá, mano? É. Nossa, mano, vai sobrar E a uva? Quanto você pagou na caixa de uva na feira? Tá ruim? Põe do nas caixas Porque as pessoas abrem pra comer isso daí Dá Ninguém tem permissão Mas todo mundo feliz, abre e come Simone, Simone, Simone. Tá fazendo um Enzo de creminoso. Enzo agora, amor, é um creminoso. Pior que feio. Quando é homem, o bagulho é louco, hein? Você é menina, até uma cheia. É loira. É, você faz isso porque ninguém é desconfiar dela. burguesinha ele esse bagulho. Gostoso, é docinho. Agora, aquela que era vermelho. Puta, que é, que tá, dá até um negócio é, hoje assim. é, Eu gosto, eu gosto é. de ameixa, muito bom. Passar <risos> um pouquinho só pra eu enfeitar, só, me só, me me só pra enfeitar mesmo. dá um de ah, tá. tá, Todo dezembro ele passa assim. Ó, que, que, que dia que, é que eu, eu seguro, Fernanda? Ah, não sei não, eu abri lá dia 26. Estourou. Eu esqueço. Eu já peguei, ah, pegou o que? feira feira Ah, o pai também quer. Tá gostoso, né? Oi, olha! Oi, olha! o procedimento de compra. Não, não, não. Vai! Passa na mão. Não, não, não. Leitor. Não, não, não. no leitor. Estou desentendendo o desenho na tela. Não, não. Esqueci desse detalhe, você é ruim de estacionar. Bicho é ruim de parar. E agora o nosso ponto de vista mais maravilhoso dessa hora, que é a alimentação, né, mano? A gente gosta de se alimentar, então temos que comer. Temos que comer, descansar um pouquinho e rechear o bucho. Tamo vendo. O que, que você vai comer aí? Você vai comer lanche ou sorvete? Sorvete. A filha da peida. Vem aqui, ó, o carro. O que Vem pedir cá. vai comer, viu? Vem pra cá que tem carro. Esse Burger King é novo, rapaziada. Faz pouco tempo, tá na perpente, quebrada. Perpente, tá? Ah? De 20. O que? Lanche, né? Sou? Porque vem batata. É 20, ah, vem batata De 20 leal? Ela vem batata. De 20 leais? Leite, vem o, o refri e o a gente saiu porque a Amanda queria tomar um sorvete, né? Na verdade. Aí falamos, não, quer saber? Em vez de tomar um sorvete, vamos comer um lanche, né? Lanche é melhor. Me com o Pra eles não comer frita. aquele duro, seco Eu sabia que eu comprei ontem aqui, não tava Mas o oh, que é sorvete, não tem jeito, não moleque é. só quer tranqueira como... qual qual você vai que você pegar, é, eu eu pegar que posso... a peguer, né? 7, 7, 5 aí, tá pegando É, pra dar uma Mas qual que é R$2,15? É, o Zé dela a minha, amor Onde que é? Aquele lá, você não gosta de levar sininho? Assim, Quase perto da dele, passei lá pra comprar uma coleira, né? Com um no banho no um cachorro, cachorro tava assim, ai, ai, ai, gritando, assim, ai, gritando mesmo. O cara ficando ali com força, mesmo, sabe? Secando ele com tudo, assim, tava ai, ai, machucando o bichinho, não não não. Um não, não, não, não, não, não, não, não, mamãe não, não, já era por hoje, já lanchar um velho comido, tá, que tá, que tá rasgando o sorvetinho dele. Mãe, é. Agora a gente vai começar a jogar, né, Angel? Tá é do caracol, mãe, do Tem caracol. Vou jogar, Angel? Oh, meu Deus. O filho folha ganhar mãe, na minha né? Não, e o Fernando quero, fala, mas mas já tô rico. Aí tô rico. Não era pra tá, não. Já devo trabalhar na segunda, hein? Ou você tá fazendo jogo solo? Eu do faz. solo é foda. É, é. Call of Tá muito viciado. É. ó. O esse. Olha a gente no vidro. Hã? É? é o vidro. Não queda. Nossa, aqui tá quente parece? Quente. Mas isso parece um freezer, velho. Tá mais gelado que, que um refrigerante. parece que tá quente, né, neném? Que? o quê? Eu tenho que pegar até do chão. Pegou? Ô. Nossa. Ô, ele pegou, fez mó cena com o saquinho. Aí, do nada, pô de jogar aí um monte. Nem sei pra que, que você pegou as batatas, ainda só tinha dois. No... Só trouxe um pacote só. Tá caro o negócio. Tá caro, é foda. Ai, Tô já... <risos> aí, Luiz. <risos> aí, Luiz, batata come, hein? Ai, ainda bem que, que você vai que ver que esse vídeo bem pesada, depois. Jogue, viu? A minha, a minha... Bom família, eu só quero fazer um comentário Que hoje teve um inusitado eu conheci um moleque hoje no mercado Onde a gente foi Que ele pediu pra conhecer o canal, foi muito massa 20 boa, então vou deixar aqui um salve pra eles Esqueci de perguntar o um nome Mesmo assim, se você estiver vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo Seu nome, que eu vou mandar um salve com certeza Beleza meu querido? Então eu vou ficando por aqui Se gostou deixa o like, compartilha o vídeo Tamo junto, é nóis Valeu, falou e fui